E aí pessoal, bora para mais um vídeo. Olha, hoje a gente vai mexer aí numa planilhinha de Excel, tá certo? Para ajudar a gerenciar os nossos investimentos e ali como que tá a distribuição. A fim de atingir o objetivo reduzindo os riscos. Antes de ir para o vídeo, clica já no botãozinho de gostei aqui embaixo. Se você clicar no botãozinho de gostei, você vai ajudar o YouTube a levar o meu vídeo para mais pessoas. E se inscreve aqui. E a sua inscrição me ajuda demais para você não custar nada, é grátis. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Bora para o vídeo, então, gente, vindo aqui para a tela do computador, ó, a, a planilha vai ser essa. Tá bom, vai ter uma, um item aqui a mais, tá? Um gráfico de velocímetro. Tá? É, mas é muito simples de utilizar. Você vai definir neste campo o seu objetivo. Então, digamos que o seu objetivo seja atingir 1 um milhão. E você coloca aqui a sua renda mensal. Digamos que você tem 3 mil, por exemplo. Desses 3 mil, você vai definir quanto que você vai retirar para investimento. Então, digamos que seja 30%. A tabela vai te retornar o resultado, que é R$ 900. Reais. Aqui você vai fazer a sua distribuição desejada. Então, digamos que em renda internacional... Eu tenho aqui Cripto, Câmbio, BDR, mas eu quero colocar 30% em renda internacional, que serve para me proteger dos riscos do meu país. De renda variável aqui dentro, eu vou colocar 30%. E de renda fixa, eu vou colocar 40%. totando 100% da minha renda vai ser investida. Se eu colocar um valor errado aqui, digamos que eu coloque 45%, o campo vai ficar em vermelho, me sinalizando que eu estou distribuindo mais do que deveria. Ou seja, o meu cálculo aqui está incorreto. Eu tenho que tirar de um lugar e colocar em outro. Se eu colocar 30%, quer dizer que está faltando a distribuição. Quer dizer que a distribuição não está adequada. Então, eu vou e ajusto novamente. Deu 100%, está certinho. E aqui eu vou fazer... É, vou registrar aonde que eu fiz aquele investimento. Então, digamos que no primeiro mês eu coloquei R$ 400,00 aqui. O gráfico já apontou em azul, mostrando que todo o meu investimento está em renda internacional. Mas naquele mês eu também coloquei R$ 500,00 em ações. Então, ele vai me dizer que meu gráfico está quase meio a meio em renda internacional e variável. Aqui também vai me dizer quanto que está alocado, 44% em renda internacional, 56% em renda variável. E aqui vai me mostrar a diferença, quer dizer que eu tenho 14% a mais do que eu, eu desejava, eu tenho 26% a mais do que eu desejava. Está faltando 40% para atingir o meu objetivo de renda fixa. Aí, no segundo mês, eu vou lá e coloco R$ 900 reais na Selic. O gráfico vai alterar, mostrando que eu tenho maior investimento em renda fixa e internacional e variável está praticamente igualado. E aqui a gente vai ter um pente fino, mostrando que eu tenho 22% do total do meu valor alocado em renda internacional, 28% renda variável e 50% em renda fixa. E aqui a diferença. Está faltando 8% para atingir o objetivo desejado. Está faltando 2% para atingir a distribuição desejada. E passou 10% da distribuição desejada. E aí conforme vai passando os meses, você vai observando nas suas plataformas de investimento. A variação que aquele investimento vai fazendo. Então por exemplo, a ação você tinha investido R$ 500. Reais, mas hoje ela está valendo 900 reais. Então você vê que deu assim uma diferença, né? porque aquela ação deu uma valorizada. Aí você tem a opção de retirar aquele investimento, uma parte daquele investimento. Né? Então você vai tirar 400, vai ficar 500 investido lá. E esses 400 você pode colocar em outro lugar, como por exemplo aumentar o seu investimento em criptos ficando 800, e toda essa alteração vai ser mostrada aqui na tabela, e também vai ser mostrada em porcentagem aqui, caso você queira ir ajustando esse seu investimento e essa sua distribuição. E conforme for passando os dias, e os seus investimentos forem aumentando, você vai ver que o velocímetro vai também aumentar, ele vai subindo. E aqui você vai ter a porcentagem do atingimento do seu objetivo. O gráfico de velocímetro vai mostrar que você está em 55% da sua meta. Perdão, em 53%. E você, vai ter essa, e você vai ter essa confirmação aqui nessa porcentagem da completude. Essa tabela eu vou deixar disponibilizada para vocês. Vai ter um link na descrição do vídeo, tá bom? Mas agora a gente vai montar uma tabela semelhante a essa caso você queira aprender tá bom para isso eu vou vir aqui abrir uma nova planilha vou dar um zoom aqui para para ficar mais fácil de enxergar então assim como na outra eu primeiro defini um objetivo depois eu indiquei qual que é a minha renda mensal depois eu indiquei quanto que é o aporte em porcentagem quanto deve ser o aporte em reais Aqui eu já coloquei a completude, que é quantos cento eu estou de completar o meu objetivo, de alcançar o meu objetivo. Aqui mais embaixo coloquei os meus ativos, que são renda internacional, para me proteger dos riscos do meu país, renda variável e renda fixa. Aqui eu vou colocar a distribuição desejada, aqui eu vou colocar a distribuição atual. Aqui eu vou colocar o valor investido e aqui a diferença da porcentagem. Aqui embaixo eu vou especificar o que, que eu tenho por renda internacional, que serão as minhas criptos e o dólar e BDR, que são ações internacionais. E eu vou colocar o total desses investimentos. Ou também não precisa, eu poderia apenas colocar aqui. Através do, da fórmula igual, soma, tab, esses campos. Que vai ser onde eu vou colocar o total investido. Então aqui eu posso apagar. Aqui eu vou colocar valor investido. Da mesma forma nos outros campos. Vou colocar renda. Vamos abreviar isso aqui, RV para renda variável e RF para renda fixa, mas eu tenho que dar um espaço aqui, valor, RF, valor, por renda variável eu vou ter as ações, os fundos imobiliários e por renda fixa eu vou ter BDR e IPCA, lógico que se você quiser colocar outros investimentos você também pode colocar, tá bom? O importante é sempre usar a fórmula. tá? A gente vai colocar aqui igual soma. Abre o parênteses. Seleciona as células que vão ter os valores. Tá bom? E pode dar um Enter. E a mesma coisa no de baixo. Igual soma. Põe o parênteses. Seleciona as células que vão ter os valores. Tá bom? E dá um Enter. Aqui eu preciso de um espaço para ter o total. Vou clicar aqui na célula. Ctrl mais ele vai me colocar uma nova linha eu vou digitar total aqui vai ser igual à soma destes campos e a mesma coisa nos outros a diferença vai ser igual a este campo que é o distribuído atualmente menos a minha distribuição desejada e eu vou trazer essa fórmula clicando aqui na bolinha aqui e arrastando para baixo. E essa fórmula vai ser copiada. Seguindo as próximas células. Então eu vou definir isso aqui. Tudo como porcentagem. Isso aqui é valor em reais. Vou colocar contábil. Da mesma forma aqui embaixo. Eu vou colocar contábil. Contábil. O objetivo e a minha renda fixa. vão ser A minha renda mensal. Vão ser em contábil. O aporte vai ser porcentagem. A completude, porcentagem. E o aporte em reais, eu vou colocar, clicar em contábil. Agora eu vou colocar meu objetivo aqui. Eu vou colocar 10 mil, mas a minha renda mensal é de 1.500. Eu quero investir 15%. Então eu quero que essa célula me mostre quanto que é 15% de 1.500. Para isso eu vou colocar igual 1.500 vezes 15%. Vou clicar aqui em contábil. É igual a R$ reais. Aqui na completude eu vou colocar igual o total que eu tenho investido, dividido pelo meu objetivo. Então meu objetivo é R$ mil e eu não tenho nada investido. Então a minha completude é 0%. Mas quando eu colocar aqui algum valor... Ele vai alterar a minha completude para o equivalente. Quando eu colocar 5.000, ele deve passar de 50%. Vamos colocar uma cor aqui. No objetivo, eu vou colocar um verde escuro. A renda mensal, um verde mais clarinho. O aporte, também um outro tom de verde. A completude, eu vou deixar em amarelo. Este campo aqui dos títulos, eu vou colocar em cinza. E o do total também em cinza internacional vou deixar um tom azulado, renda variável um tom alaranjado e renda fixa um tom de amarelo. Da mesma forma, eu vou separar a tabela aqui embaixo para mim não ter confusão. Internacional, um tom azulado, renda variável, um tom alaranjado e renda fixa, um tom de amarelo vou colocar bordas para não me confundir e ficar mais bonito, mais agradável. E agora para mim poder enxergar direito, eu vou arrastar os campos até que os valores e as palavras apareçam corretamente. Ainda faltou definir aqui qual que vai ser a minha distribuição. Então eu quero 30% em renda internacional, 30% em renda fixa e 30% em renda variável, mas espera aí, deu 90% total, quer dizer que alguma coisa ele vai ter que receber mais, e se eu não presto atenção nisso, eu quero que o Excel me diga se está faltando valores a ser incluso, nessa distribuição, ou se por acaso eu colocar mais do que devia, ele me sinaliza também, porque senão eu nunca vai dar certo esse, esse cálculo. Eu vou aqui no, na célula que vai trazer o total. Clicar em formatação condicional. Se é maior do que 100%. Ele vai me trazer um preenchimento em verde claro. Em vermelho claro, perdão. Que é para mim ter uma atenção. Porém, se for menor que 100%. Eu quero que ele me traz um tom amarelo. Para mim saber que ainda está faltando. E se ela for igual a 100%. Eu quero que ele fica num tom de verde para mim saber que deu certo. Então quer dizer, tá 110%, ele trouxe vermelho, né? Então eu vou tirar, eu vou tirar daqui do renda fixa, vou colocar 25. Não, espera aí, deu 85%, aqui ele tá mostrando que tá faltando. Então eu vou colocar 40. Ah, ficou verde então, tá certinho. Aqui na distribuição como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar igual o valor que eu tenho investido dividido pelo o total de todos os investimentos. Dou um ENTER. Ele vai me dizer que 100% do meu investimento está aqui em renda internacional. O mesmo vou fazer nas outras células. Igual este dividido por este. Igual este dividido Por este Estes campos aqui Eu tenho que clicar em porcentagem Pronto Agora ele está me dizendo aqui Que passou 70% Do que eu queria de distribuição E aqui ainda está faltando 30% E aqui ainda está faltando 40% Então agora eu vou colocar aqui Pronto Deu uma igualada Mas está faltando aqui ainda Pronto agora eu tenho 36% alocado em renda internacional 32% em renda variável 32% em renda fixa está faltando 8% para atingir a minha distribuição desejada aqui passou 2% e aqui passou 6% então, o que eu posso fazer? tirar um pouquinho daqui e colocar aqui e dessa forma eu vou controlando a minha distribuição entendeu? Aqui ele já me mostrou aqui que eu passei do meu objetivo. Está em 57%. Aí eu vou lá e aumento o meu objetivo. Quando a gente chega no objetivo, a gente dobra o objetivo. Então agora a gente já tem uma planilha pronta. Que a gente sabe quanto que está ali a completude para atingir o nosso objetivo. Ela vai nos auxiliar com a distribuição dos nossos investimentos. tá bom? É, se você quiser dar aquela aparência mais legal, visual, colocar... Gráficos né? Aí você pode, por exemplo, selecionar aqui esses campos, clica ali na, na guia de inserir gráfico. Vou colocar aqui uma pizza. né? Aí você ajusta aqui onde for melhor para você. Eu vou tirar aqui o título. Eu já tenho aqui, eu vou só selecionar o azul é de renda internacional, o laranja. É de renda variável. O cinza. Eu não quero o cinza. Eu quero. Amarelo. Pronto. Agora renda fixa. Aí eu não preciso dessa legenda aqui. Eu posso aumentar o tamanho do gráfico. Eu vou aqui em formatar. Vou tirar o preenchimento. Sem preenchimento. Vou tirar o contorno. Sem contorno. Pronto. Meu gráfico eu vou trazer aqui. E aí você vai brincando. Conforme você vai. Fazendo as mudanças aqui Ele vai alterar estes valores E o gráfico vai ser alterado Seguindo os valores que vão aparecer aqui Aí você vê que mais uma vez A gente já chegou no nosso objetivo Então chegou no objetivo A gente dobra o objetivo Certo? Você já tem ali Você já sabe como montar essa planilha Tá certo? Eu não vou colocar aqui o gráfico de De velocímetros Porque dá muito trabalho O vídeo vai ficar muito longo Tá bom? É, mas se você quiser, ele já está prontinho. É só clicar no link aí embaixo, tá certo? Tá nos comentários. Se você gostou e aprendeu, clica no botãozinho de gostei, tá? E para não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Ficou alguma dúvida? Deixa aí no comentário. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.